Bom, então uma vez criada a sua página, aí aqui no nosso exemplo, a loja do Zé, criamos a página da loja do Zé e agora vamos é, começar a personalizar essa página. O que nós vamos mexer aqui? Primeira coisa é trabalhar com a, o avatar. O que, que é o avatar? É onde fica a logomarca da sua loja, né? que é o loginho da loja e aqui a capa da, da, da página da sua loja. Primeira coisa, vamos mexer no avatar, então, onde vai ficar a sua logomarca. Clica nessa, nesse símbolo de camerazinha aqui, ó. Clicou na camerazinha. Você vai em editar foto de perfil. Abre essa caixa de diálogo. Ali em cima você clica em carregar foto. E aí você vai procurar aonde essa foto está dentro do seu computador. Ok? Nesse caso, eu vou encontrar essa foto Aqui nessa página, a página dos, dos cursos que a gente tem disponível, Acha a pasta, né? Busca lá dentro a imagem que você já deixou pronta anteriormente, clica nela e clica depois em abrir. Ela vai carregar, tá carregando, tá saindo do computador e indo para dentro do, do Facebook, tá? Aqui, ó. Eu vou dar algumas instruções relacionadas ao tamanho dessa imagem. Você tem que fazer, a imagem tem que ter pelo menos o tamanho de 170 por 170 pixels, tá? Para ela ficar no melhor resultado, numa qualidade boa, ela pode, ela pode ficar, é, você pode fazer ela com, de, com 500 por 500 pixels. Se você tiver dúvida, Rodrigo, mas o que, que é pixel? Como que eu faço uma arte com 170 por 170 pixels? É, não se desespere, calma que a gente vai chegar lá ainda, tá bom? Manda uma mensagem embaixo aí no, no, no chat do, da plataforma aqui. E se você tiver dificuldade em como fazer uma imagem para colocar na sua loja, você me chama que a gente te ajuda a fazer isso. No, no mais, você vai pegar a logomarca da sua loja, quem criou para você, às vezes, um panfleto ou quem criou a fachada da loja para você, ou quem faz, fez a sacola as sacolas da sua loja ou uniforme da sua loja ou cartão de visita da sua loja se alguma vez você fez algum tipo de arte é, provavelmente essa empresa deve ter já a sua logomarca e pede para essa empresa mandar a sua logomarca em jpg tá anota aí pede, liga lá na gráfica falou pode mandar minha logomarca em jpg ela vai mandar a sua logomarca você vai baixar ela do jeito que eu tô te ensinando aqui tá chegou aqui às vezes a arte é muito grande ou muito pequena você consegue adequar o tamanho da arte clicando nessa bolinha aqui embaixo branca aqui ó essa bolinha branca você clica e arrasta para o mais ou para o menos então você vai aumentar ou diminuir o zoom toma cuidado para não aumentar muito o zoom porque se não perde a qualidade fica feio tá o ideal é você pegar a sua logomarca fazer ela num tamanho quadrado tá de 170 por 170 no mínimo o ideal é 500 por 500 colocou aqui a sua imagem clique em salvar clicou em salvar ele vai carregar e já está aqui ó a artezinha que a gente criou já está aqui é, para trocar a capa do seu, da, da sua página no Facebook só vim aqui na lateral clicar na câmerazinha aqui onde está escrito editar clicou na câmerazinha lá embaixo você vai clicar em carregar foto clicou em carregar foto a mesma coisa ele vai abrir aqui uma caixa de diálogo e você vai procurar no seu computador em qual pasta do seu computador que vai estar a imagem que você é, quer utilizar como capa do seu facebook geralmente pode ser uma foto né? pode ser uma foto da fachada da sua loja pode ser uma foto interna da sua loja de preferência quando a loja estiver bem cheia talvez num sábado de manhã que as lojas costumam ficar mais cheias então, achou a imagem que você quer, clica na imagem, vem aqui em abrir, clica em abrir, ele vai carregar do seu computador para dentro da sua fanpage e aqui ele vai te dar a opção de você arrastar. Então, você clica na imagem e arrasta para cima, para baixo, para os lados. Talvez você tirou uma foto da fachada e não apare... jogou aqui e não aparece a, a, a foto do jeito que você quer. Clique e arrasta para cima e para baixo até ficar do jeito que você quer nesse caso eu fiz uma arte do mesmo jeito que eu fiz aqui eu fiz uma arte para capa dizendo quais são os formatos então o formato ideal para capa é o tamanho da imagem ela é, ela estar em 820 por 360 pixels tá? a área visível dela é principalmente no celular quando você as pessoas acessam pelo celular é 820 por 312 pixel ok depois nós vamos falar mais sobre o que é pixel e como fazer uma arte. Fica tranquilo. demais tira uma foto da fachada, joga dentro do computador, baixa ela dentro do computador, clica ali no, no lugar onde eu te ensinei, acha a foto, coloca aqui, adequa o tamanho dela, e daí clica aqui em salvar alterações. Clicou em salvar alterações, pronto. Está feito as primeiras configurações da sua página, da página da sua loja, ok? Importante ter uma, importante ter uma página, porque página é para a pessoa jurídica e perfil é para a pessoa física. Então, para fazer uma analogia, perfil é CPF, página é CNPJ. Qual é a vantagem? Às vezes você pensa, ah Rodrigo, mas eu tenho o perfil da minha loja, já tenho quase 5 mil amigos, faço as publicações lá, tenho engajamento por lá não quero ter uma página. Você tem que tomar uma decisão em sair da informalidade, não teve? Quando você montou a sua loja, é a mesma coisa que você ter uma loja de roupas e se manter sacoleira sem o CNPJ aberto. Pode, pode fazer ter alguma coisa de errado nisso? Não. Mas existem vantagens em você ter uma loja aberta, ter um ponto comercial aberto e que se sobressaia você continuar sendo uma sacoleira, por exemplo, um sacoleiro. Nesse caso a página te dá muito mais vantagens do que o perfil por exemplo você consegue fazer anúncios patrocinados no facebook você consegue ter muito mais de 5 mil amigos na página você não tem limite de curtidas você consegue adicionar botão mandando direto para o whatsapp consegue integrar a tua página do facebook com a tua conta do instagram enfim a forma correta de você trabalhar e eu sei que você comprou esse curso para aprender a forma correta de trabalhar é essa, é utilizar página e não perfil. Mas daí você me pergunta, Rodrigo, mas eu já tenho o perfil da loja, tenho 5 mil amigos, vou abandonar esse perfil? Não, você não vai abandonar o perfil. Mais pra frente, você tem uma aula que eu explico certinho como você transformar perfil em página. E aí você transforma todos os seus amigos que estão no perfil da loja, transforma eles em curtidas da página, ok? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E eu te encontro na próxima aula. Até lá!